Viva amigas, consegui fazer aqui uma caixinha, um ponto, isto é um ponto de crochê, que faz uma caixinha. Muito interessante, o ponto fica mesmo...